Isso, como ah, que chama esse? esse Ora por Nobre. É, oro por Nobre, né? É hora por nove. A senhora pegou com a faquinha, né? Aham, pode pegar a faquinha. Você me arranja o oro por nós pra mim? De Quanto que, que, é, que é, dona Alzira? Nada, imagina. P isso, isso aqui? Aí eu planto aí mesmo pra qualquer um, a pessoa vir pegar. E agora a senhora ganhou uma faca. <risos> é? É. Obrigada. Ah, dona Alzira, <risos> a senhora fez amizade comigo, com esse senhor por nós. É. Olha por nós aqui, ó. Uma folhinha a gente vai é. mastigando ela aqui e vai ele, conversando ele com é a senhora. Bom, é bom para muita coisa. Isso aí é para câncer, né? para anemia, para bastante coisa que o povo fala. Eu não sabia, né? Como a gente plantou aqui, aí nós, nós fomos buscar lá perto da minha menina, perto de São Francisco. Aí ela ele pegou e entrou, ela nós pegamos e estou plantando assim, de fora a fora. Mas nós informou e uma pergunta, o que, que é isso, que nós Gira? Eu falei, é hora para o É bom pra quê? Isso, aqui, isso, aquilo. Pode pegar, já dá pra gente, pode pegar agora, se vocês quiserem. Só está de parabéns, ouviu? É, e a gente dá, né? Porque aí tem remédio, né? Nós temos é. que, que é guaco para fazer chá. É pitanga, que também eles misturam, né? Para fazer também, xarope. É, erva cidreira. Erva cidreira também tem bastante. Ah, tem bastante, bastante remédio que eu pranto. Aí o povo vem. É, erva doce. Erva doce. Erva -doce é. o, o terreiro da senhora aqui é grande, né? É um é. pomar, né? Se fosse meu era bom, né? É. <risos> Mas é, da, é deles aí. A gente vai tá cuidando, né? A senhora mora aqui em frente, né? Mora ali. Quero aqui fazer. em frente. Ô, ô dona Alzira, hum? a senhora veio do Paraná? Como assim? É, eu. A senhora não pode esperar um pouquinho, meu marido ali, porque ele tem a cabeça mais. ele é, <risos> tem a cabeça melhor do que a senhora. Eu é, ele explicar pro senhor. Quer então tá. Ô, oh, bem! Ele vai explicar, tá bom. É. Ô, oh, bem! Vem cá! Então eu estava pensando que a senhora trabalhava sozinha aqui, mas a senhora não, tem. A senhora tem o fuzão. Eu trabalho, porque ele trabalha de frente, é. né? É. Mas aí ele. Quando a... é o sábado, assim, que hoje ele não foi trabalhar para o governo, quando é o sábado, assim, ele, ele fica aqui ajudando, né? Assim, para plantar alguma coisa aqui eu não aguento plantar, depois me cuidar, aguar, plantar essas assim, coisas eu, eu faço. Assim. E a senhora dá salário para ele? <risos> Aquele que tem que me dar, né? <risos> a senhora que lava a roupa dele? Lógico. Ei, ó. Ele que tem que me dar. É. Ah, eu... e ele, mas é bom demais. Nossa, adoro. A gente foi criado na roça, né? E, e Antigamente, os pais da gente eram assim. Eles. Bom, a gente trabalhar de pequenininho, né, Para não criar malandro, né? É. Hoje, hoje é difícil, mas antigamente. O Velho Testamento, lá na Bíblia, tem uma passagem que se fala é criar um ofício. Não é? Cada criança precisa de aprender um ofício. Como que é o nome dele? José Santos Moraes. Eu sou José. Bom, Tudo bem. eu passei aqui, deve ter uns 15 dias, uhum. e eu fiquei conhecendo essa moça aqui. Uhum. Ela me deu é, é, olhos por nós, hoje eu voltei aqui para buscar. Eu estava junto com o um moço, uhum. e falei assim, a senhora vai ficar me devendo. Ela falou, o que, que é? Eu falei assim, uma história da senhora. Uhum. Aí agora ela, eu cheguei num dia certinho que o senhor, que ela falou assim, a minha cabeça tem hora que falha. <risos> Mas ela está querendo que o senhor participasse. Uhum. Como que é o nome completo, senhor? José de Santos Moraes. Mora. O senhor é natural de onde? Fran é, é, Paraná. A Arapongas, Paraná. Mas o senhor nasceu lá? Eu nasci em Arapongas. Com três anos de idade, nós fomos pro Lobato, que é outra cidadezinha, no Paraná mesmo, pro lado de Maringá. Aí em 64, meu pai foi para Assis, Chateaubriand. Mas foi criado em Assis, da 80 quilômetros de Cascavel. Aí lá em, lá em Assis, nós, lá eu acabei de criar, nós casou lá, eu casei lá em Assis, né? E moramos ali. Até setenta e, até 75 e 75, nós né, foi pro Mato Grosso, Mato Grosso, Mundo Novo. Tava começando, abrindo terra é. lá, como é que era? É, é lá tava começando, era... Era o um Mundo Novo? Mundo Novo. Aí lá a gente ficou até 81. e um, em oitenta nós vamos embora pra Franca. Por que que o senhor veio pra Franca? Qual que foi a razão? Nós veio para Franca através de um cunhado meu que era de Claraval quando ele era menino, mas o pai dele foi para Paraná nos anos 60, ele foi criado lá e lá ele casou com a irmã dela e aí ele veio embora em 79 para Franca e aí em 89 vim também para cá. Ele convidou o senhor, foi fez propaganda é, da Franca. Da Franca, ele é. né? veio para Franca. Mas ele não veio para Claraval, ele veio para Franca. Ele veio para Franca, ele, é, ele, ele, foi é? nascer, em, ele nasceu em Claraval, mas ele veio para Franca. Claraval? É. é aqui na Divisa de na Franca, divisa né? De Franca. É É muito próximo a cidade. É. É, é a Divisa de Minas, e é, é. Minas Gerais. Minas Gerais, a 18 quilômetros né, de Franca, né? E a, e a dona Alzira, o senhor achou ela lá em Assis? Ela lá perdida Assis, lá. lá em Assis, é, porque o pai dela era de, daqui da região do Norte do Paraná, que é Jandar do Sul, é Marumbi, né? Aí foi pra lá e lá a gente se conheceu em 67. E quantos filhos? Cinco filhos, 14 netos e cinco bisnetos. Puxa, a família rendeu, hein, Dona <risos> qual, qual que é o nome do Cílio? Vamos ver. É. A mais velha... Rose. Deceu, né? é, é. É, Roselia Aparecida Moraes. Depois veio o Adilson da Silva Moraes. Que... Depois veio Márcia Cristina Moraes, Alessandra da Silva Moraes e Fabiana. E quem é que deu a primeira neta para vocês, o neto? Foi a Rose. A Rose, a Rose já está com que idade? O mais velho está com 33 anos, que ele é, de, é, de, ele é de, sete, de 87. 87. Mas então o senhor já deve ter bisneto Teirão? Tenho um bisneto com 16 anos. 17, eu falei é? 17. é? Gente, que coisa boa. A <risos> família rendeu. É, graças, graças a Deus. Graças a Deus. Deus, Deus. É. Nossa, a, a dona a, a Alzira. Ela falou que gosta de mexer na terra, trabalhar. Isso, é, gosta de. E vocês moraram muito tempo em terra, fazendo ou não? não? A vida inteira nossa, no Paraná foi morar em roça, né? Naquela época era, era desbatar, não, né? Vocês não chegaram a jogar bairro no chão e, não, e é, limpar eu, o eu, terra. Em, eu em 65, 66 por aí, quando eu, eu já era, já estava começando. Aí eu ajudei a derrubar mato lá no Paraná, mas nós derrubaram naquela época no Machado, né, e tal. Aí depois foi formando café. Era café, era a cultura café. lá era café. Era café, café. Paraná uhum. era café, café. é fácil, né, bem. É, café. Café. O senhor não chegou a plantar é, aquela geada, colher aquela geada brava de 59, não? O senhor já não estava lá. Acho não, que foi em 52. Giada Braba do Paraná. É, foi em 58. Mas eu era criança, eu tinha 4, 5 anos na época, né? Meu pai falava muito essa geada de 58. Quebou muito café? Muito café. Paraná. Agora, a experiência do Mato Grosso do senhor, o senhor foi morar em fazenda também? Não, lá no Paraná eu já. No, no, no, no Mato Grosso eu já fui trabalhar de, de empregado, né? Porque eu já eu tinha esse, já tinha os meus filhos, né? Lá eu trabalhei de motorista. Ni, ni, de companhia de asfalto, serialista, né? Aí depois, em 81 que eu vim pra Franca. Mas já vim já para trabalho de motorista aqui. Trabalhei na São José, trabalhei no Curtão Fugivara, trabalhei no Co, trabalhei na MSM, no Grupo Samelo aqui em Franca, trabalhei, né? Em 84, 85, por aí. Então o senhor conheceu a Sabelo do... No, no crescimento em vácuo, né? o Grupo é. Samela, quando eu entrei no Grupo Samela em 84, 85, Samela era forte. Era forte, é, né? É, tinha, tinha o... O Curtume... Progresso? Progresso? Tinha a MSM1, MSM2. Tinha... O Charme? O Charme, o Calçado Charme, né? E as fazendas. Tinha uma fazenda na Barra do Bugre, tinha uma fazenda aqui na divisa de... Entre meio... É, o e Uberlândia, tinha outra fazendinha aqui perto de Cristais, que é onde que eles. Né? É isso o senhor fica falando fazendinha. Essa aqui perto de Cristais era um, é um ouro, né? É um, um café é, do é, bom, a, né? Do melhor. Fazenda. É uma fazenda boa. O senhor conheceu então? Sou Wilson, do pessoal. Sou Sou Miguel. Miguelzinho, que era do diretor do curto Progresso. Ah, é. Sou Wilson, que era do, do, do lá da, da, da fábrica lá do Samelo, o Dr. Wagner, que é o diretor da MSM. É o, o, o os outros dois. O eram de, o já era tudo Samelo, né? É era tudo samelo. coisa boa. Eu fiz amizade com o Miguelzinho. O... Com o Sou Wilson, eu gostava o... daquele pessoal, é. gente boa, né? O Miguelzinho gostava muito de pescar no Mato Grosso, lá é. na. Lá no, no Pantanal, né, Miguelzinho, gostaria de ficar lá. Agora o senhor era mais aqui nas fábricas mesmo. Trabalhou muito, eu né? Trabalhou Pessoal. O São José, me fala então sobre a vida. O que, que é a vida para o senhor? Eu, é um... Encontrar uma companheira... Eu, e... eu, eu, a minha vida foi o seguinte, a gente casou em, 80, em 67, nós está com 50 anos de casa, 55 anos de casado, ela tem 75 anos de idade, eu tenho 73, né? Franca para mim foi uma cidade muito maravilhosa, que eu nem sonhava de um dia estar aqui em Franca, mas aqui em Franca foi onde eu realizei meu sonho, né? Construí minha casa, comprei carro, criei meus filhos estou ajudando a criar os netos, e já está vindo os bisnetos, então é essa aí é a vida. É, eu, eu, esse lado aqui é uma, uma, uma roda né, que vai é, rodando é, é. e a gente vai, vai cada, cada etapa a gente vai vivenciando de maneira, de maneira diferente. né é. E hoje o senhor ainda trabalha? Ainda, trabalho né? de servente pedreiro hoje, é. ah, porque eu sou aposentado na São é. José, mas trabalho de servente pedreiro para completar um pouco. Cara. Porque para parar, parar de uma vez também é difícil, né? E, e sempre tem serviço aí na, na Franca, né? Ah, serviço sempre tem, não falta, né? É. Para quem, quem quer trabalhar, Sim, né? Para quem quer trabalhar, a Franca é uma cidade maravilhosa, né? Meus ah. filhos tudo trabalham. Minha filha tem banco de pesponto aí, meu filho trabalha na fábrica. É, eu tenho a outra filha minha que mora no São Francisco, que tem banco de pesponto também. Então, trabalha essa, a essa vida é essa aí. Tá, então, a família está ligada ao calçado, né? Tá ligado, é, calçado. Aqui, de primeira eu é falava, aqui de Franca é. é do calçado. A, né? Capital do calçado. É. Nasceu em Franca é sapateiro. Eu na época é. que eu trabalhei no grupo Samelo, lá no, no Samelão, lá embaixo, tinha dois mil funcionários. É muita gente. Fab... É, fazia muita coisa. Eu, eu, a dona a Alzira, acho que ela não sabe, eu acho que nem o senhor, eu não ando, eu uso cadeira de rodas. Ah, Tem já. 35 anos. O senhor é da, de, da de qual família? De eu, sou da, eu sou casado com uma ponce, aqui em Franca. Parente ah. do Aparecido Ponce. A minha esposa Parece é espanhola. O é, é do. É do é Subremercado São Paulo. São Paulo. Lá. É. Mas eu sou. Eu fui, estive vereador aqui uma época, era muito amigo do, do, do Celso. Ah, do Celso da São José. São José. É, o Celso é, é gente fina pra caramba. É. O pai do Celso morreu, né? Eu acho, eu acho que é, sim, morreu. né? O morreu. O Celso não tá muito bem. O Celso tem fazenda aí pro lado de Sacramento. É. é, tá muito bem graças a Deus o Celso é uma pessoa maravilhosa o Celso eu devo muita obrigação para ele porque ele me ajudou muito aqui na e ele me ajudou muito também eu estava vereador aqui na época eu fui vereador na época do Maurício do Dr Ari ah, ah, Dr. Pastor Arinha. Ronaldo ah. é. o pessoal conhecia a gente e hoje eu faço esses registros assim, históricos e a gente sempre lembra da minha Esposa, minha esposa é viva, mas ela trabalhando no, no Paraná, no Paraná, lá no, no aeroporto, na direção de escola, uhum. então aparecia muito menino lá, família chegando do Paraná. É. Que estavam retornando para Franca. Isso. Por isso que eu, que eu, eu fiz a, a pergunta para o senhor, como é que o senhor chegou em Franca. É. é porque o senhor teve alguém que era daqui dessa região. Hum. Foi para lá. Conheceu a irmã da dona Alzira. Casou. Casou lá e veio puxando gente para cá. E aqui. E, e através de mim, que eu, através do meu cunhado, que é. esse que eu me trouxe para Franca, aí veio meu irmão, que é que é mecânico, é, o Benedito, que tem uma oficina lá na Santa Terezinha, Tem uma irmã que mora lá no, no Merelli, Eu tenho outro irmão que é serraleiro também, que veio para Franca através de mim. E a minha mãe, a minha mãe e o outro irmão, só que a minha, mãe, a minha mãe já é falecida, né? Meu irmão também faleceu há dois anos atrás, também veio através de mim. E a vida é essa, né? Vai trazendo os amigos. Né? É, aí, aí o senhor fica contando essa história E é bonita E eu fico pensando é daqueles que vieram de outro país Por exemplo, os espanhóis Os italianos Os portugueses, os turcos é. Agora o senhor A movimentação do senhor foi dentro do país é, O senhor foi para o Mato Grosso Falando a mesmo português, né? É. Com aquele pessoal, não, não, não tinha problema de, de língua, é, era, mas era costume, é, né? Era costume, é. E o senhor saiu de uma região fria, que é o Paraná, e foi para uma região mais quente, né? Mais quente. É. Agora aqui é um equilíbrio, né? Franca é um clima gostoso. Nossa, não é? É maravilha. o que eu sempre falo para muita gente, que às vezes eu chego aí em algum lugar que tem as pessoas, às vezes, tá falando mal de Franca, eu falo, olha. Vocês falam mal de Franca porque vocês não conhecem outro lugar. É. Porque Franca é uma cidade maravilhosa. Eu tô com 41 anos em Franca, né? Graças a Deus cheguei aqui com cinco filhos e, e a mala nas costas. Onde eu tenho uma casa para morar, tenho um carro, <risos> tem, né? tem tudo isso aí. Então, Franca para mim é um. Eu, eu admiro muito Franca e, e, O senhor falou isso Mas além da, de tudo Foi a educação dos filhos né? O Sim, crescimento, é. a formação né? a hoje, hoje o senhor pode dizer E eu também Cheguei em Franca aqui Comprei a minha casinha lá Fui devagarinho Hoje já tem a minha casa também e Graças a Deus hum. oh, Eu sou José A dona Alzira Tem quantos irmãos, dona Alzira? Ela, ela, ela é viva. Tinha cinco, né? É. Quer dizer, foi criada é. cinco, é. né? Foi. Os outros morreram tudo novinho, né? É. Uhum. Mas hoje da das irmandades irmandade dela só tem três. Tem três, quatro, tem três, quatro, três né? É Deus né? é. e Alzira, o nome da sua toda é Alzira. Alzira da Silva Moraes. É. E o nome das irmãs, é as é que de, já. É a Delice. Agora é Franca. A, a Delice né? é da Silva Franca. que é o seu nome é. do marido dela. É. E a, e a outra lá do, do Paraná, ainda tem uma, uma ela tem é. uma irmã mais velha dela, mora em Toledo, Paraná. É a Iraci, Ai, é o sobrenome do marido dela, que eu é. não sei, é do Agenor, né? É. A e, e, e a mãe da senhora, como que chamava a Doroseira? Palmeira. Palmira. Palmira de... Pereira. Pereira, já é falecida também. É. Falecida. E, e o pai, Pompírio José da Silva, também é falecido. A senhora conheceu o avô e a avó? Conheci, e convivi muito com eles. E, o nome deles? Da já. parte da mãe. Da mãe, é. do, do meu pai da não. Parte mas do da pai, parte do pai ela, de ela não conheceu ninguém. Ele chamava Jerônimo do que nem... Né, você não lembra, né? Porque a não conheceu. Também, e, e ela chamava Maria. Maria... Por tá parte conheci? do pai? Por parte da mãe. Da mãe, da mãe, da mãe né? Da mãe. Por parte e, do pai ela não conheceu ninguém. E o senhor, o senhor José, quem são os irmãos do senhor? Os meus irmãos, nós, nós somos em... De, minha mãe teve 13 filhos, mas criou 10. 3 morreram novinhos. Ah, dos, dos 10 que, nós, que criou, tem 8 vivos ainda. Dois já é falecidos. Né? O nome desse? O mais velho mora no Mato Grosso, na divisa do Pará. É Moacir Moraes. Depois vem a outra irmã minha que mora em Londrina, também está com 80 anos. Aparecida Moraes. Aí depois tem o que faleceu, mas depois é eu, José de Santos Moraes. Aí depois vem esse irmão meu que é mecânico, que mora em Santa Terezinha, Benedito Moraes. Depois vem a outra irmã minha que mora, ah, depois dela, mora em Curitiba, é, Vanilda Moraes. Depois vem a outra irmã que mora aqui no, aqui no, no, no em Franca, lá em, lá naquele bairro me chama lá, é, Falei agora mesmo no bairro... É... Moreira? Não, é... Não, não. é. é... O senhor ali... falou. Falei o nome é. dela. É... Mora ali no... O nome dela, como é que ela chama? Maria Expedita Moraes. Sim, que mora... depois veio esse que mora aqui em Franca também. Até ele mora com a... Com a... Não é com a, é com a ex, ex mulher dele, não mora mais com ele. Ele mora com outra namorada aqui no... Nesse bairro aqui atrás ali, me chama ali no. Pra lá do Tiãozinho. É... Eu tô com o ele nome mora, aqui. Ele é. mora com, a, com, a, com essa namorada dele lá. É Ana a, Doroteia, não. Doroteia, ele mora é. Doroteia, é o Odair Moraes. Moraes. Aí depois tem a, a outra mais nova, que mora em Butucatu. É... O senhor tem Você contato não... com esse pessoal assim, Ana? Tem, tem, mas fala muito. O, o telefone, o é, whatsapp, é, eu WhatsApp então, sobre, mensagem. então eu, vou, eu vou marcar isso aqui, vou, vou editar esse vídeo, o senhor vai mandar esse vídeo lá para esse pessoal então é esses aí que eu falei esses, eu. me fala então sobre irmãos da mãe do senhor tio, o senhor conheceu da, da, da, eu conheci um tio meu, irmão da minha mãe que morava em Osasco, também já faleceu, chamava Moisés Correia, Zé dos Correia lá do Paraná né? E conheci uns primos meus, também já falecido, que mora, ele morava em Ourinhos, esse primo meu, morreu ano passado. Agora os outros, a família da minha mãe, assim, tio, eu não conheci, né? A avó nem tio, porque eles, meu pai, na época que casou, foi morar longe, e aí não teve contato mais, perdeu esse contato. A dona Alzira falou do, do irmão da mãe, da mãe da senhora, não? Dos irmãos tio. Dos irmãos? É. é... é Tinha um armelindo, né? É tia é, Melinda, tia Narciso, tia Aurora, tia Maria, tia Júlia, tia Maria, a tia Maria é a mãe da Clarice. Da é. É. Essa, essa, acho é, que é essa, aí mesmo. É, Só que essa tia dela, que era irmã da mãe dela, também é tudo parecido. Também, é não? um pouco sumido É. Os primos também sumiu tudo. Uns né? foram embora para São Paulo, Curitiba, outros foram para os Estados Unidos, ah. e sumiu tudo. Esse, esse, é tomaram um caminho diferente, foi <risos> foram para é. longe, foram tudo embora. Tudo embora. A, a caminhada é assim, viu? Ah, é. Eles falam que a vida é, um, é uma caminhada é uma caminhada. E cada um vai escolhendo, Deus vai é, dirigindo é, é verdade. E uma coisa que é bonita, a gente vai realçando. É que há umas coisas que acontecem que mudam o rumo do nosso caminho, né? É. Um deles é um encontro de, de, da companheira, né? É Você vai formando, vai encontrando outras amizades e vai dirigindo a vida. É. O, o meus irmãos, a gente não perdeu o contato. Agora, a minha mãe perdeu o contato dos irmãos dela porque o meu pai, quando casou, é aquelas pessoas mais antigas, mais ignorantes... Não dava bola, né? Que nem o pai dela mesmo. O pai dela veio da Bahia com o irmão dela. Nunca mais voltou pra Bahia. Morreu com 70 e poucos anos aqui, no, aqui sem, sem voltar na Bahia. Ah, ficou pai, mãe, tudo pra lá. Não, os os filhos dele não conheceu ninguém. Agora, é, já essa geração já minha, né? Dos meus filhos, eu fiz questão de, de que eles conhecessem. avó, tio, primo... Porque eu fui criado assim, nós fui criado, a minha mãe teve esse, criou 10, é, 13 filhos, nasceu, mas criou 10. Só que desses 10 filhos dela, ninguém conheceu o avô, conheceu o tio, nada, porque. Eles não faziam conta de, de procurar, né? Mas também era muito difícil, né? É, um O contato difícil. que tinha era com carta. Com carta é. Telefone ainda não existia. Ah, não existia na época. Né? Então você tinha que... Morria alguém falava, não, não comunicava, porque era tudo... É muito difícil. Sim. E o senhor pensa que uma carta daquela época não é igual hoje, que demora quatro dias, três dias, então lá, demorava era meses mês. É. Você não sabia do endereço, né? Era muito complicado. Hoje nós temos esse recurso e, e o senhor está aqui conversando é, para nós jogarmos isso aqui no YouTube, Memórias e Vida. O senhor vai pegar esse vídeo vai mandar para uns parentes vai pedir para eles divulgar, para dizer o que, o que o senhor está vivo aqui em Franca. Uhum. Que, que você faz parte dessa família. E a dona Alzira também, né? É verdade, né? E aqui é, o senhor é. cuida de um de, de, de, do, do, do pedaço de terra aqui, é, né é, é. mas isso aqui tudo é voluntário, né? É tudo voluntário. É uma área da prefeitura, a gente planta aqui, mas é uma coisa que a gente é, cuida porque gosta. Mas é. um... Tem os passarinhos aqui? Tem os tem passarinhos, aqui. Tem, os, é, aqui tem até jacu, aqui tem é... Magata, né tem, eu eu é, tem macaco. Tem esses passarinhos pequeninos. é vem... bastante, né? Sabiar tem, tem. Tem, sanhaço? Tem assim, sanhaço. É esses passarinhos. Tem. Tem. Isso é bom. É, como que chama isso aqui? Aqui é o, o, o nome do bairro aqui. Aqui é Polo Clube. É, Club. Club. é Polo Clube. Polo é. Clube. Atrás do Polo aqui é. da, né? É. E aqui tem uma área bonita da prefeitura. E aqui tem um, um, um. É uma área ambiental aqui, né? É. E para não ficar totalmente abandonado, fazendo a medo dos vizinhos, né? É. Aí o senhor cuida aqui, é. e passa umas horas aqui, tem hora que o senhor toma um lanche aí também, tá né? Aí ó, e quando o sol tá ah, bem, quando né? o sol desfruta da sombra, né? É. Aí ó, e, e o senhor tá ficando batendo saudade também, né? Plantando, saudade, trabalhando. Né? O que que o senhor gosta de fazer mais de, disso que o senhor já aprendeu? Dirigir o carro é bom? A minha vida inteira, depois que eu saí da roça, que eu casei e fui embora para a cidade, a minha vida foi mais de motorista, né? Mas hoje, como a gente já está a mais idade, já perdeu um pouco da noção do trânsito, eu fico assim, sempre de cerveja de pedreiro, da... Na roça, aqui a gente planta alguma coisinha, é isso aí, é a nossa vida. Eu vou falar uma expressão que, que aqui da nossa região a gente fala, mas eu não sei de outra região, você pode até compartilhar aí. Você fica fazendo um bico, né? É, fazendo é. um bico. Né? É, é para completar um, é o, um serviço. Tem gente a que gente fala. gente faz um bico para completar um, o, o, o que a gente ganha do, do, do salário, que a gente ganha de aposentadoria. É. Né? Tem, tem... tem gente, eu, eu converso muito com o pessoal que usa da reciclagem, que eu tenho muita amizade lá com o Romildo, que faleceu agora há pouco tempo, é. e eles falam assim, não, eu aposentei, mas eu, eu, eu, eu posso fazer alguma coisa, eu vou catando lata, vou catando coisa, não é o, o meu sustento. Mas dá de pagar o pão, dá de é, pagar a luz, dá é. de pagar... Agora o senhor faz o, o, o, o serviço aqui, que é o bico Nesse sentido aqui, mas é, é um hobby, né? É um hobby, é. É para diversão mesmo. É, para é não diversão, ficar. diversão, a gente corre, ah, a gente dá quase é. com todo mundo. Aqui a né? gente porque... planta quiabo, abóbora, milho, é, tem as frutas que dá aí, goiaba, manga. A gente ah. dá para os vizinhos aqui, divide para os vizinhos, porque não tem... Porque não tem direito de estar vendendo isso aqui, é. divide para os vizinhos aí, ó. É, vizinhos. Isso é tão bom. Pra cuidar. Né? E a dona Al Al Alzira dona Alzira, a senhora andou nessas roças aí, como é que foram o nascimento dos filhos da senhora? Foi no hospital, no Santa Casa? Não, no hospital eu só ganhei uma, só a última, a caçula que está com 40 e poucos anos. As outras foi só mesmo com parteiro, assim. Em, né? casa. em casa? Em casa. É. A mãe da senhora deve ter sido tudo com parteiro? Tudo, tudo. A minha mãe foi tudo com. A minha mãe teve 13 filhos, tudo parteiro. É. Nunca ganhou filho no hospital. Tudo parteiro. E morreu com 92 anos. 92 anos. Aqui, naquela época tinha o tal de resguardo, né? Isso. Tinha que fazer. Isso aí, é. ela fazia. Era 40 dias só comendo sopa de, de, de, de fubá com, com, com ali, frango. Com o frango. Com o frango. É, né? Pegava aquela de mim. farinha de milho, fazia, o, fazia aquela, aquela sopa e cozinhava o frango e comia. É. Aquilo ali era... 40 dias, era, aquilo ali era sagrado, mas depois também com os outros, pois aí o bicho pegava também. Né? É, pegava, tinha que lavar roupa e, ah, lavar e a roupa, cozinhar, é. e... é, a senhora lavou muita roupa. Ah, lavei, isso. E era no tanquezinho. Que aqui no tanque era bom? No começo era batedor, é. né? Porque batedor. Era a tábua, era no corvo, corvo era na é. mina, tirava água na cisterna, que lá no Paraná a gente fala poço, né, aqui na é, cisterna. Tirar Lá era poço de 20 metros de fundura. Tirava é. água, lavava a roupa. E era, aí, e era sempre alegre aquela.. Né? É, tinha que ser, né? Isso é a vida, né? Nossa, é bom a gente. Encarar a vida com Nossa alegria. Deus, Agora Deus, hoje, não é bom. Hoje tá tudo fácil, né? O um cê... tanquinho, hoje você bota a roupa lá, aperta o um botão, ele é, fica lá rodando. Vai fazer outras coisas? É, passa na máquina, do, é rápido, aí então. já coloca lá no... De é. primeiro tinha o de, tal de coarar roupa, mas <risos> ainda mãe. tem outras coisas atrás que a gente não fazia, que é, tinha que fazer o sabão antes, né? É, foi... é exatamente. É, com é. De quadra, com soda. É. Um fazia muito. Fazia, fazia sabão. É. O sabão de mamoninho, né? É, tinha que fazer. Era a vida, né? É. Aí, ó. O pessoal está chegando aí, ó. O carteiro. O, o São José, hoje, dia 7 de outubro 2022. 22, é. E já estão chegando para o final, né? Já chegando, é, já final, tá, Já está, tá. é tá, né? O outubro já está chegando aí no final, vamos é, ter que. Ir. O outubro já está começando, já está. Se Deus quiser. O senhor estudou na roça lá? É, a, o primário? Nós, nós, nós é o primário lá. Porque aquele tempo os pais falavam assim: ah, aprendeu a escrever o nome, tá bom demais, vamos, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Aí tinha que trabalhar, né? <risos> o, o, o senhor José. É, aí, cheio, e tinha que... outro lugar mais avançado que tinha que aprender a fazer o nome e fazer as contas, né? É. <risos> é. Somar, dividir, conhecer é. os números, aquele tudo aquilo lá. Era, é. Hoje, hoje o menino já nasce e está sabendo dinheiro, ah, tá. né? Ih. A diferença de uma nota para outra, É, né? já sabe. Dá tá tudo né? diferente. Não, nós naquele tempo, eu, quando fui aprender a andar de bicicleta, tinha 13, 14 anos, aprender a conhecer dinheiro, tinha uns 12 anos. Hoje o menino de 3, 4 anos já sabe. Né? Já sabe chego. o que chegou. Lá no Paraná tinha carro de boi ou não? Mas era caminhão, no trator? Paraná, na, na minha, da na minha época, já, já era assim, mas era... Carroça, né? Carroça. Carroça com burro, né? Carroção. Carroção com três burros, meu pai mesmo tinha um carroção de quatro rodas, eh, tinha, apanhava três burros, mas tem aqueles carrinhos de duas rodas com um burro só, né? É. Então, era aquilo, a carroça. A gente falava charreta. O charrete. Charreta, né? E, e era isso aí, o, o carro de boi do Paraná já foi bem mais pouco. O para, o o carro de boi foi mais em Minas Gerais, Mato Grosso. Meu pai contava muita história. De... Meu pai trabalhou muito com carro de boi, puxando madeira lá em Quidal. Meu pai era de Quidalona, meu pai não era do Paraná. Paraná. ele conheceu minha mãe lá no Paraná e casou. Quidalona mas... é Mato Grosso? Não. Quidalona é Mato Grosso. Mato Grosso. É, até de é bastante de Campo Grande. Mas o, o senhor o, o, foi para o Paraná menino, né? Não, eu nasci no Paraná. Nasceu no Paraná, é. o pai do senhor foi para. Pai, meu pai casou, meu pai era do Mato Grosso. Mas ele casou no Paraná, conheci. Minha mãe casou no Paraná, na região de Londrina, Jacarezinho ali, e ali não, criou os tudo. Meus filhos, meu, meu, meus irmãos é de, é de Jacarezinho, Açaí, Arapongas, Astorga e Lobato. Aí já nasceu tudo. Meus irmãos tudo. Porque eu, eu, eu terminava a colheita já como se fosse, estava encerrado aquele contrato, né, na, na, na fazenda? É, porque a colheita hoje pegava uma empresa de café lá de quatro anos, outro pegar de seis, outro pegar café de porcentagem que fala, terminou a coeta, se combinar com o patrão continua, se não combinar já vai para outro, outro sítio. Naquele tempo não faltava serviço, tinha serviço demais, né? Tinha muito serviço. Né? o serviço, né? Era bom demais. É né? o serviço bruto, era, né? Na de café, né? e, e a e a lavoura era quase toda manual mesmo, né? Não, lá era não, só não manual. Não tinha máquinas trabalhando. Não tinha, tinha maquinar não. Ele era só na mão mesmo. Era... É a mão. era coisa de café, coisa de milho, coisa de cafejão, era tudo manual, tudo manual. Não tinha, não tinha mais máquina ma ma ma naquela época. A vida é, é um, um caminhar. E vamos deixando aqui as marcas da nossa caminhada, é. né? É, o tempo vai chegando, a gente vai... Né? Convive com gente boa... Aprende. Eu, eu, graças a Deus, eu sempre tive facilidade assim, de ter amizade com tanto no serviço que eu trabalho, vizinho. É, nunca, nunca trabalhei, em todo lugar que eu trabalhei, nunca, nunca tive problema com o patrão nem nada. Então, graças a Deus, eu não tem nada que reclamar, só agradecer a Deus todo dia e, e fazer pessoas falar, ah, você está com 73 anos eu trabalho de semente pedreiro, eu falo, trabalha. Semente pedreiro é uns vizinhos pesado é. Mas é, é um serviço que você trabalha normal, né? Ô, Zé. então é um privilégio poder trabalhar com 73 anos e pegar uma um, um pá e fazer uma armaceira, né? É, um concreto, onde mesmo tá. tá, não estávamos fazendo concreto, mas não era é onde, lá na roça, tá. lá na fazenda dos Taveiras, onde ali, estava mexendo lá. Isso é bom demais. Ó, oh, eu estou terminando aqui, eu fiquei muito contente, viu, dona Alzira? Passei aqui com, com o Reinaldo, e fizemos amizade e ela me deu os galinhos de... E eu é bom, gostei, olha por nós. Agora hoje eu vi e falei assim, eu vou levar, eu vou deixar uma lembrança para dona Alzira. Deixa uma faquinha, bosta a faquinha aqui, ó. <risos> essa aí é a faca a velha. Calada, não pode... Aí como é que você vai fazer? É. Você, vai, você, vai, você, vai, você vai mandar essa, essa, essa, essa gravação aí no, no celular? Eu vou mandar para o senhor, se eu passar o WhatsApp ah, eu é, mando para passar... o senhor. É 992, é. né? É, e mais que, Mais o que? Deixa aqui gravado, aqui é. da fica. 992-65-992-05-7093. 7093. É. Aí, eu sou José Soares... É, José dos Santos Moraes. Dos Santos Moraes. É. Aí, você é parente dele, ou você já trabalhou com ele na empresa São José, é amigo da gente e, e faz parte do nosso grupo lá do Memórias e Vidas Compartilha essa história E me espalha essa história aí De um vencedor Parabéns para o senhor e a dona Alzira Eles falam, senhor Zé Que ao lado de um grande homem Sempre tem uma mulher Uma mulher cansada que É verdade A mulher é que faz o grande homem, né? Fica ali, tá junto ali Muitas vezes, meus filhos falam É, tem aquela história de filho pai conversando, com aquela história do passado. Né? Aí eu falo: Ó, oh, vocês não precisam agradecer, eu não agradeço é sua mãe, porque se vocês hoje têm suas profissão têm seu trabalho, vocês são é uma pessoa do bem, é a sua mãe que. Que, que, que deu que, força que, aí. Que deu força, cuidou de você. É. Porque a gente quando é novo é meio. A gente não dá muita bola, né? É. A gente fica mais fora de casa. E eu, eu trabalhei a minha vida inteira de motorista também. Ficar 30 dias sem vir em casa. É. é. Eu, quando eu trabalho na companhia de asfalto no Mato Grosso, eu ficava 30 dias sem vir em casa. Que, a qual que era a companhia que o senhor trabalhou lá? Nós engenharia de dourados. É. Aí o senhor mexeu em estrada lá e.. É, nós fazia nós fazia terraplanagem, fazia asfalto, né? O asfalto de dourados a, a Ponta Porã, que é Paraguai. É, que lá hoje a gente fala Pedro Henrique Cavaleiro, né? É lá eu ajudei a fazer aquele asfalto lá, né? de Dourados a, a, a Ponta Porã, né? Tempo bom, né? Tempo bom, 74, 75 por aí, nessa época aí, né? E fizemos também um, um trecho também de amambaia, tacuru, é, carapó, é, a outra cidadezinha lá é, como é que chama lá? É aqui, aqui em Franca, o não trabalhou no, no asfalto não, não com o pessoal. Não, aqui foi só São, aqui José. É São José, e, e Grupo Samela, MSM, grupo, né? Fujivara, Curto e depois Fábrica, né? É Fábrica. Menor. Oh, um abraço para o senhor. E parabéns, parabéns, Dona Osílio. E isso. Deus abençoe de você ter feito essa... esse registro. É, um isso né? Né? isso é. aqui vai longe, Mas viu? Mas parece mais é. vezes aí. É, nós vamos parecido. O dia que você quiser tomar um caldo de cana, eu tenho é. cana, tem que beber uma... É. Você está falando pro diabético. <risos> mas caldo de cana é bom. É bom? É, pra, pra, pra, ah, É, eu vou vir cá. Se que for de cana... Eu vou esconder da minha esposa, porque ela fica me vigiando. Mas é, é. pode tomar o caldo de é cana. É isso que não faz ah, mal não, isso que é bom. Eu vou, eu vou arranjar aí. Oh, foi um prazer, obrigado. Viu? Fica com Deus, de, um abraço okay, também. Okay. Amém.